Bora, Ezinha, bora. Dale, dale. Por que você eu... fica saindo com, no, no Discord? Só não, no ali, ali agora eu fui conversar com o Dezica, porque eu vou ter que fazer um negócio aqui, dar uma campanha, acaba nesse jogo. Ah, mas é, rico, na fila. Ah, trabalhando, Ezinha, pelo amor de Deus, rico, né? Rico, rico, rico. Agora é, tem que ser campanha em ação, né, mano? Senão eu não ia estar fodido. <risos> é, é true. Ah, o Blitão é chato, né? Salindo Deve não ser não? um pouquinho chato, mas tipo assim, eu acho que eu não vou peidar pra ele, não. Vai ter que ser no Lúcia. É, não, não peida não, amigão. Eu vou tacar o Ignite tendo aqui, Ezinha. Tem é TP, mano, tá ligado? Tá suave, você tá mata, suave é? se você mata, É, é forcei claro. o flash dele, pô, tá ligado? E vou dar TP, vou dar TP. Então vem, vou ganhar tempo com ele aqui, então. Vou fingir ah, tá, que... tá. bilunguei. Opa! Ele tem grab Bom, ou é o E? Não, tá sem, assim, tá sem, assim, tá sem. Assim. É o E, né? Tá, o, o Lúcio também flashou? Flashou, flashou. Então foi isso tudo, né? Flash por Prime, calma flashou. que nós já usa, galera. <risos> Bota Blitão aqui, deixa nós usar na jogada, pô. Acho ah, que é gank, vendo, hein, né? mano, mas eu vou é, dar eu dano. Não, eu tô suave, Pode correr, Zinha. É? Vambora. Porra, Vambora, vambora, vambora. Vai dar um jeito aqui. Eu, eu te ajudo, te ajudo. Ai, flechou, velho. Acho que o Lessin me salva. Lessin! É, passou a Lessin! ajuda o cara! Ah. Meu Deus! Oh! Leci! Oh! <risos> oh! Velho, eu tô em choque, velho. Que porra é essa, velho? O cara não tinha um W pra atacar em mim ali, não, mano? Ou deixava o Blue, mano? O cara falou que tem dois diamantes no bot, mal sabe eles que nós é platina <risos> Eu tô platina 1 um, fi Ah então, eu tô platina 1 também <risos> Não sei quem que é esse diamond Ó o gankzinho no mid, Zezinho então Esse aqui é pro C, cachorro Vai, vai, vai, tô assistindo Coisa Ué! Ainda. Ué! Mas aí é você morre não, pelo... tô olhando aqui Iaça joga, Iaça joga Ah, não sei Pô, fala que quem tinha que tancar a torre era eu, não, ele, né, mano Aí ele teve Oi, que o cara tá tipo... Calma, não vou não, não vou não, não vou não Você quer que eu vou? Se você quiser que eu vou... Fui Ah, Mas eu... Sabendo que ele ia te gravar, calma, calma Eu estou no Lúcio Ai, errei o Lúcio Ah, cara Ah, feels. Se eu tivesse Ignite, eu daí esse cara, hein, mano Tô sem Pô, oh, bom dano, bom dano Eu tomo, beleza Tá suave, agora eu vou virar um pós-choque pra sair Eu tenho um grab, hein oh. Vou oh, ter que virar ele só pra cancelar. Agora é contigo, Azel Com o Danil. Tá, ah, tá, tá. Flashou. Acabou, acabou. Acho que você mata, Ezia. Mato? mato? Os dois, não? Mato, mato, mato. Caralho, eu <risos> Sim, não, acho que você mata. Ele vai ficar slow. Boa. Ah, que merda, é velho. <risos> <risos> não, o seu. O seu flash que me li pra não errar, velho. Foi perfeito. <risos> véio, foi perfeito. <risos> Ai, tem que ajudar o L5, coitado. Nossa, nossa, esse foda, velho. Crime, mano. Que coisa horrorosa de ver, velho. Nossa, galera, muito feio. Ixi, vou tomar Posso daí. Nossa, se mano. bater no olho, pega. Ai. Ai, velho. Eu tive que matar. Colar... apareceu aí, né? É, tô com a galera aqui, nossa. Matamos um. Peguei seis. Nós luta, hein, mano. Beleza, beleza. Pô, nós brincamos muito aqui, família. Ó, agora tem que pegar o Grave só. Mas eu não vou atrás dele, senão eu morro. Insano. Ó, tô aqui. Beleza, gostei. Eu pego ele, hein? Deixar pra tu? Curtiu o combo aqui, né? Curtiu, Curtiu o combo aqui, né? Mas e esse rapaz aí, vambora? Não, mas o Calma. Lecinho errou tudo. Você viu o Lecinho jogar? É, então. O Lecim é o Lecinho, vamos deixar ele quietinho, tá tranquilo. É, a gente é mano. A gente é mano É, tá suave. Hum, pô, é tentativa. Uf. Vou ter outra, posso ir? Pode, pode. que ele tem bilunga, né? Ó, pegou. Boa, garoto. Pô, tamo bem essa bosta. aqui, bem, pra... cara. Tá doido, Tá doido. Posso fazer aquela play de bilunga no minion, flash ult nele e outra bilunga. Fechou? Então Exato. agora. Vai jogar pra nós. Stunei. <risos> <risos> <risos> <risos> o cara. <risos> o cara nem clique. É muito tomado <risos> isso, cara. É o meu, velho. Parece que as skills do Abumu é o tempo certinho de voltar o cooldown, tá ligado? Da segunda bandana. Olha lá, é mais barricada pra nós. Trolay, trolay, trolay. Quem que entrou? Ah, trollou. Ai, eu trollo. Tô... Ai, o não W. Dado, não tem o W, não tem O W, o W, o W, o Cara de. Olha. Ai. Calma, tá sem dano essa aí, né, Léo? Tá sem. Ó, stunei ela. É isso, eu acho que eu vou embora, mano. Eu acho que aqui eu vou pra casa. Nossa, ah, levei a, a torre, velho. Foda-se. Ah, eu flechei na torre, foda-se. Seu... Foda foda o Lúcia flashou em mim aqui todo bobo. Boa, boa, boa. Foi o Earth, então. Ó. Nossa, foi é aqui. Ele deu? Doi cá, dois cá. Então, então eu peguei aqui, ó. Tem, tem follow? Olha lá, ó. Tem pra caralho, tem pra caralho. Beleza. Acho que eu pego esse Blitz aqui, de caneco. Tô indo, tô Beleza. Vou pegar um Solarip. posso sobrar, tá ligado? Ó, joguei pra nós. Ó, o Lúcio aqui, hein? de novo. O Lúcia tá sem flash. Vou pegar ele, vou pegar ele. A não ser que ele é esperto e saia pra baixo, né? Ô, tem BTP no arauto. Ah, acho que não precisa não. É, tô suave. Ó, TP, TP, TP, TP. Se ele tiver flash, tô morto. Ah. Solta, solta, você fechou, fechou? Eu, eu tô sem. Eu tô, sem, eu tô sem, eu tô sem, tô eu tô sem, eu tô sem! Ai, <risos> oh, a vidinha, a vidinha sem flash. Ai, flechei Agora pô, boa, tem. Marquinhos. Pô, tava sem, assim não era na hora, mano. De, de boa, de boa. Eu ainda acho que eu ajudei esse Mor. Aaaaaaah! Ai, ai! Não Dá um tempo, é TP, menino. Só ganha tempo, só ganha tempo. Boa! <risos> Música músico é não velho. Você leva? Eu pego. Leva, já. É, caiu, já caiu. Peguei o um rapaz aqui. Ó, oh, tem gente atrás, tem gente atrás. Calma. A gente luta, joga junto. Nossa, Ia oh, Sem flash, sem tem flash o Raiz, velho. Tem ult, tem ult? Calma, calma, calma. Deixa o Mordecai lutar alguém primeiro. Tô sem bilunga. Vira na ult, vira, vira, vira na ult, vira na ult. Lutei todo mundo. Nossa, Rezinha! É Bora! Caralho! <risos> <risos> Momento exato, galera. Agora se eu não aparecer no René Crocodilo, pelo é. amor de Deus, pô. Não, não é vamos possível. Eu aparecer junto ainda, filho. Eu vou, hein. Vamos ver. Conta que dá. Então vamos. <risos> é, acho que não tem muito copper play, né? Não tem. Oh, aqui né? atrás tá bem pegado aqui. Eu tô mesmo. aqui, eu tô aqui. Ó, oh, Ezinha! Ah! Ué! Ué? Ah, pra comemorar, é, pra, pra, pra ficar junto. Aqui, ó, ficar junto com nós aqui, ó. Ai, ah, é a torre, Vem é gastando. Ó! Oh. Aqui, aqui, aqui, aqui, Ó. Oh. Beleza, beleza, beleza. Aqui embaixo, embaixo, embaixo. Pegou? Ah, já é GG isso aqui, né? Acabou. Nice, galera. Jogão, mano. Na hora ainda, ó. Acho que eu pego de ladinho aqui, ó. Ih, aí. Ah, é, é? Vou dar GG, foda-se. Foca, foca pelo, pelo. Pelo, pelo, pelo subs, ah, mano, vai. vambora. Senão fodeu. Nossa. Ah, entra frente, entra frente. Não dá. vou dá. Dar... Olha! Ah, vai, hein, velho. Pra é onde dá, que mano. eu vou, mano? Vou bater na torre. Porra. Oh, <risos> <Deus. risos> Vamos, ir, Bota uma morte, bota deixa uma eu vou dar BD. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pô, Meu mom, cara à frente, aí, mano. tá na frente, cara. Meu Deus! Tá suave, tá suave, tá suave por enquanto. Ah, eu é do lado não. aqui, viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou ter bilunga em dois. Pega uma mão, maconha, mão. Pega maconha. Pega maconha, pega maconha. Ó o TP. Nossa, corre muito, Ezinha. Assim eu me sacrifico. Mano, que sacrifico? Ah, o Ignite não saiu, voltou na hora, mas não saiu. Ó, Ezinha, de ladinho. Calma, tô vendo. Acho que eu cê bato. Você hum, ah! é solo, você é solo. Se pá. Zica não! Meu Deus! Corre, gordinho gostoso! Ai, tô correndo! Acho tô, que é auto-ataque. Ai! Ih, eu pego a bica, cara! aqui é meu, isso aqui é Acho meu. que tem um rapaz esse aqui, pô! Não, não sei, não tem sei, sei eu, eu não sei. Ah! <risos> vem, vem então! Pode vir então! Vazei, vazei! <risos> ah, ai, meu um, Deus! Um, dois, três e. Pra Nossa, casa, que pra que casa. Que ó, te paro aqui, oh, entrando, Já puxei mid, já, fi Eu posso entrar, é, velho. Entra é aí, bem, entra entra, entra aí. Ó, te segurei um pouco. Beleza. Ó, tô, tô guiando aqui ainda. Aí, Nossa, tá ó. Problema, Beleza. Posso tacar um flash Qzinho aqui, ó. Coisa oh, nida, slow. Aí, ó. Caralho. Então já pega a visão aqui. Flashata ah, aqui, os caras o trouxe pra quê? GG, GG, GG. Nice, galera, você é tá. Muito, for, muito forte a Mumu e Ziggs, cara. É forte, é forte, é tem surreal, nem jogo, mano. tem nem jogo. Mano, pensa os caras faz uma bot lane dessa no Mundial, galera. Você viu primeiro aqui, beleza? <risos> é verdade, velho. Ou, oh, sem maldade, hein? Dá pra é essa forte, bot lane. Mano. Pior que o Ziggs não é um eu fraco no, na bot lane, tá ligado? E em o Amumu também e não. O, o Amumu é fosse um nautinho, uma Leona, é, uma Hell. Tá ligado? Normal. É.